agora foi fala galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal dessa vez eu estou aqui com o Pedro de novo lembra do desafio do, da garrafa? desafio do youtubers Bem, como eu ganhei eu vou botar um desafio aqui pra nós esse desafio vai ser corrida de bicicleta lá, até chegar lá no campo não é Pedro? manda um salve aí Pedro pra eles Vendo aqui no canal do Pedro. E se você não for inscrito aí no canal, seja bem-vindo e se inscreva aí. Aí valeu! Olha o que ela vai, Olha, lá. olha lá. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like e agora ele vai ter que pagar a promessa que ele fez. Vai ter que meter o grito, deixa o like Naquele tanto de gente ali, ó. Não dá pra ver não, mas tem muita gente ali. Bem alto, viu, Pedro? Me espera. Você vai meter aquele grito alto, mas sem chamar muita atenção, sabe? O gritão bem alto mesmo. Vai, 3, 2, um e... Deixa o like! Alto, doido. Mete o gritão... É, tá bom, é Maria. Ficou o máximo. Alto? Deixa o like! Vinha altão mesmo! Não foi possível! Você mas. perdeu, vai! Ele tá com vergonha! Tá com vergonha? Deixa o like! Aí agora valeu! Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. O canal do Pedro vai ficar aí na descrição do vídeo pra vocês puderem se inscrever no canal dele também. Valeu, falou e fui! Aperta aí, Pedro, não sair.